E aí, gente profunda, gente verde, gente linda, que gosta de plantas e tratamentos naturais. Eu tô aqui hoje para falar do nosso amigo maracujá, que não é um calmante natural apenas. Então fica comigo que você já vai descobrir o poder oculto do maracujá. Solta a vinheta, pessoal! Um dos maiores problemas que o nosso mundo enfrenta hoje é o desequilíbrio do terceiro chakra da humanidade. O chakra é um centro de energia que a gente tem no nosso corpo. Nós temos vários e vários e vários. Mas tem outros vídeos aqui nesse canal, no canal Luz da Serra, explicando o que são chakras, o que são campos de energia. Eu vou entrar especificamente no terceiro ponto de energia, o terceiro chakra, que fica na região do nosso estômago. Esse chakra é responsável por uma série de coisas que desequilibram o nosso comportamento e acabam desequilibrando o mundo. O terceiro chakra é um centro de alegria, é um centro de poder pessoal, mas ele também é um centro onde se processa raiva, onde se processa medo, onde se processa tristeza, angústia, fobias, pânico, estresse, tudo isso é processado na região do estômago. Quando alguém fala, ah, a pessoa tem úlcera nervosa, por quê? Porque toda raiva que ela sente é processada no estômago, que gera uh, neuropeptídeos, né? ou seja, substâncias de raiva que caem na corrente sanguínea e fazem com que a pessoa sinta raiva cada vez mais. Então tudo isso, todos esses sentimentos densos, negativos, são processados ali na região do estômago, no centro de energia conhecido como terceiro chakra. As pessoas que não têm esse chakra, esse centro de energia equilibrado, elas gastam mais, elas consomem mais, elas geram mais lixo e acabam desequilibrando não só o meio ambiente, mas desequilibrando todo mundo que está ao redor. Porque uma pessoa que só sente raiva, medo, mágoa, tristeza, angústia, é uma pessoa que é uma panela de pressão, ela é uma bomba relógio, prestes a explodir a qualquer momento. E isso desequilibra não só a vida dela, mas a vida de todo mundo. Aí a gente soma aí alguns bilhões de pessoas que têm esse comportamento, porque atualmente a ansiedade é um, uma das buscas maiores do Google, pessoas buscando soluções para a ansiedade, não sei se vocês sabem disso, mas ansiedade, euforia, as pessoas buscando externamente aquilo que deveriam buscar internamente, tudo isso acaba desencadeando... Toda essa série de pensamentos e sentimentos densos, negativos, que não combinam com a nossa natureza. E tem uma planta que atua diretamente nesse centro de energia, no terceiro chakra, também conhecido como Manipura. Né? É, Manipura vem do sânscrito, significa cidade das joias. E ele é chamado desse jeito porque é, os hindus eles veem o terceiro ponto de energia como um grande sol. Quando ele está em equilíbrio, ele vibra na cor amarela e é um grande sol resplandecente na região do estômago. Então, quando a pessoa está equilibrada e quando ela tem posse do seu poder pessoal, essa região é amarela, latente, né? Amarelo, latente, como se fosse o próprio sol. E ao pegar nosso amigo maracujá que inclusive ai, tem um aberto aqui, gente, até tô com vontade de comer, porque tá com um cheiro maravilhoso. Ao pegar o nosso amigo maracujá, o que, que a gente percebe nele? A cor amarela. E o maracujá tem total conexão com a região do estômago e com o terceiro chakra. Por que, que na fitoterapia, que eu já expliquei aqui, é diferente da fitoenergética, por que que na fitoterapia o maracujá é reconhecido como calmante? Porque a maioria das pessoas está maluca. A maioria das pessoas está doida, a maioria das pessoas está com ansiedade, está com medo, está com raiva, está com angústia, com falta de confiança, com baixa autoestima. Então, quando a pessoa usa o maracujá e ela está muito eufórica, o terceiro chakra vem para o equilíbrio. Ao contrário, quando a pessoa está muito apática, muito deprimida, muito para baixo e ela precisa de um pouquinho de força de motivação o maracujá motiva. Então ele não é apenas um calmante natural, mas é uma planta que traz equilíbrio para a região do terceiro chakra. Então se o chakra tá demais, a pessoa tá eufórica, tá doida, tá sambando faz dois dias, não dorme mais, ele vai trazer ela para um eixo de equilíbrio, vai acalmar. E ele é conhecido como calmante porque a maioria das pessoas tá doida. Mas se a pessoa tá muito apática, muito para baixo, muito tristinha, ele vai dar uma motivada, tá? Então pela fitoenergética, o maracujá não é apenas um calmante natural, ele é um equilibrador da região mais problemática da humanidade que é manipura, o terceiro chakra, o terceiro ponto de energia localizado na região do estômago, tá? Que vibra na cor amarela quando tá em equilíbrio. Bem, pela fitoenergética, olha o que o maracujá faz, tá? Ele gera motivação. Criatividade e ação, ao contrário da fitoterapia. A fitoterapia a gente conhece como calmante, mas se usado de forma fitoenergética, ele vai ajudar você a ficar mais ligado, a agir mais. Ele dá vida e entusiasmo às coisas, ajuda você a ser entusiasta e a assumir responsabilidades, enfrentar desafios e acreditar no futuro, ter esperança no amanhã, fazer projetos de vida, sonhar, acreditar que é possível e superar os obstáculos da vida. Então, o maracujá é uma grande planta, é um grande motivador e que tem uma das flores mais lindas que eu já vi na vida, né? Tanto que quando a gente quer elogiar alguém, a gente chama a pessoa ai, ah, flor de maracujá, né? Porque a flor do maracujá é realmente linda. O pessoal vai colocar aqui na tela para vocês verem essa flor, né? Quem nunca viu, é uma flor maravilhosa, um maracujá florido, é a coisa mais linda do mundo. Então, é uma planta muito especial e eu espero que vocês mudem um pouco, né, esse pensamento que tem sobre o maracujá, porque ele é um grande motivador, pode usar sem culpa, tá bom? Essas informações, tipo essa que eu falei do maracujá e muitas outras sobre outras plantas, a gente vai falar no curso Alquimista das Ervas, que acontece do dia 22 ao dia 25 de junho de 2020. Então quero convidar você para participar, é 100% online, é 100% gratuito e você vai ter a oportunidade de mergulhar na energia das plantas, de mergulhar fundo na energia do verde, porque é através da energia das plantas que a gente vai curar o nosso mundo e curar a gente também, né? A gente precisa de cura, o nosso mundo precisa de cura, nosso mundo precisa de equilíbrio, tá bom? Então vem participar com a gente do Alquimista das Ervas, eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever, para você vir participar conosco, tá bom? Um grande beijo para você, gente profunda, gente verde, e até o próximo vídeo.